Olá! Neste vídeo demonstraremos como protocolar o pedido de desconto ao profissional empresário individual ou ao profissional que comprovar ser portador de doença grave que resulte na incapacitação temporária das atividades. Lembramos que este procedimento é permitido ao profissional que já possui registro ou visto no CREA Minas e que esteja ativo e regular. Para iniciar, selecione a opção Protocolos. Em seguida, clique na opção Cadastrar Protocolo. Em Assunto, selecione a opção Financeiro. Em seguida, selecione a opção Desejada, Desconto Empresário Individual ou Desconto por Incapacitação Profissional. É muito importante que você leia atentamente todas as orientações e marque as declarações.